Informação foi confirmada pelo delegado Pablo Sartori, titular da Delegacia de Repressão a Crimes da Informática, do CI. Funcionário do jogador foi ouvido no inquérito que apura a divulgação de vídeo com fotos íntimas de Nagila Trindade. As imagens íntimas da modelo Nagila Trindade, divulgadas em rede social do jogador de futebol Neymar J.R., foram publicadas por um assessor a pedido do craque. Foi o que, segundo o delegado Pablo Sartori, afirmou a polícia um funcionário de Neymar identificado como Alex Bernardo, que prestou o depoimento nesta sexta-feira, 14, na cidade da polícia, no Jacarezinho, zona norte do Rio. Após o depoimento, Sartori, que é titular Delegacia de Repressão a Crimes da Informática, do C, informou que o assessor ouvido nesta sexta trabalha especificamente com a gestão de redes sociais do jogador e teria sido autor da publicação. A advogada do jogador, Maíra Fernandes, acompanhou o depoimento. Nem ela e nem o assessor comentaram o caso ao deixarem delegacia. O delegado da DC informou que mais um funcionário de Neymar deve ser ouvido na unidade especializada nas próximas semanas. Nagila é ouvida em São Paulo. O delegado Pablo Sartori também afirmou ter solicitado que Nagila Trindade fosse ouvida em São Paulo no inquérito que investiga a divulgação de imagens íntimas de modelo. Segundo Sartori, Nagila já foi ouvida, mas o documento com as informações ainda não chegou ao Rio. Depoimento de Neymar no dia 6, no Rio, o jogador prestou o depoimento por cerca de uma uma hora e 40 minutos em uma delegacia da cidade da polícia, na zona norte do Rio. Neymar foi chamado para prestar esclarecimentos no inquérito sobre a divulgação de imagens íntimas de modelo, que ele afirmou ter sido feita por assessores. Na quinta-feira, 13, Neymar deixou a sexto delegacia de defesa da mulher na zona sul de São Paulo, depois de depor por três horas sobre o caso em que é acusado de estuprar e agredir a modelo Nagila Trindade Mendes de Souza. Na ocasião, ele disse que a verdade aparece cedo ou tarde. Acusação de estupro e agressão Nagila, de 26 anos, registrou o boletim de ocorrência em São Paulo, acusando o jogador Neymar de estupro e agressão. O crime, segundo ela, teria ocorrido no dia 15 de maio no hotel em Paris, capital da França, cidade onde Neymar mora. A vítima relatou à polícia que encontrou o atleta embriagado e que os dois trocaram carícias. Mas segundo Nagila, em determinado momento o jogador ficou agressivo e a forçou uma relação sexual após ela dizer que não faria sexo sem camisinha.